Viva amigas, vamos lá então fazer o ponto. O ponto é muito fácil, laçada na agulha. Vamos buscar a laçada. Aqui vamos já introduzir a outra cor. Passar por baixo destes dois. Ajeitamos, não muito. Não podemos puxar com muita força. Agora aqui reparem, leva aqui um, uma metidinha só. Agora tem que se torcer e agora é que fechamos o ponto. Portanto estas foram as diferenças do ponto anterior, muito interessante ponto, agora que vamos puxar, e está feito o ponto, é um ponto maravilhoso, ponto muito interessante, aqui o puxar é fundamental, não podemos puxar nem muito, nem pouco, é uma questão de prática, é? mas acho que este ponto, este ponto é, é, é realmente muito bom, podem usar, está em Creative Commons, eu fiz isto tudo para vós, para todas vós,